Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miséu Bem falando, estou aqui nesse vídeo rapidamente, muita gente, às vezes ah, vejo pessoas me chamando, me falando, oh, Mizel, cadê o site, o site do Projeto Forçagem? Pessoal, estou aqui no site oficial do Projeto Forçagem, tem um site, tá? E ah, de acordo com as informações do próprio idealizador e programador do projeto, futuramente ah, esse site, ele será descentralizado também, existe uma tecnologia para deixar o site anti hacker, tá? Não será violado. Então eu estou aqui forsage.io, forsage.io e estou no site oficial. Você pode ver aqui, está em português. Por quê? Porque aqui não tem português a opção, só tem espanhol, alemão, francês, italiano. Porém, você pode aqui no seu Google Chrome, Google Chrome apenas, tá? Não sei se outros navegadores vai ter isso. Você pode traduzir o site em inglês ou português. Clicar com o botão direito também, buscar aqui traduzir, tá bom? Para você traduzir e pronto você tem aqui o plano completo, tá? Primeira vez, 100% descentralizado, tá? É que um, um vídeo do marketing. Crowdfunding internacional da nova plataforma de geração, ok? Em que você vai poder estar lendo tudo, 100%, fatores de risco, zero, pagamentos instantâneos, transparência e, uh, e anonimato, imutabilidade organizado na hierarquia, uh, organizado não hierar, hierarquicamente, garantia transacional e assim vários detalhes sobre o projeto. Fantástico, já são mais de 200 mil participantes, tá? É, no mundo todo, então tá é assim, fenomenal aqui são os IDs de pessoas que participam você pode estar vendo o quanto elas ganharam, o ID delas tá, ver os participantes quanto eles indicaram, quantas pessoas indicaram quantas não indicaram, porque você pode entrar e participar desse projeto sem sem sem você sem, é, é, sem você, ah, sem, você é, sem você indicar ninguém tá, sem você indicar, você pode participar sem ter que indicar ninguém, ok? Ah, então você vem aqui ah, e vê as informações, vê como funciona a, a matriz X3, a X4, tá bom? É, e eu não vou estar tá falando muito agora, vou deixar um vídeo aqui ah, no final para você estar tá tá assistindo, entre somente para iniciar um pontapé com 0.05 Ethereum, tá, ah, perguntas e respostas, um site muito bem feito, muito bem organizado, fantástico, tá? Eu gostei muito é, de de estar tá participando aí de, desse desse projeto. Estou participando, estou dentro, estou enviando o derramamento porque estamos trabalhando em equipe, tá? Faço o convite para você veja algum lugar desse vídeo no final, veja vídeos mais explicativos, tá? E me chame também, dá um like nesse vídeo, compartilha se inscreva, fique com a gente, veja na descrição o meu WhatsApp, o nosso grupo, entra lá, me chama Misael BM, vamos estar falando mais sobre esse projeto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.